Caramba, Rodrigo, é sério mesmo, é? Caraca, tô ansioso pra jogar já, viu? E meus amigos do canal Poção de Mana, tudo belezinha? Seja muito bem-vindo aqui a mais um super vídeo do canal. Eu sou o Rodrigo, vídeos aqui todos os dias, se inscreva no canal, Deixe seu comentário, seu like, qualquer interação aí ajuda muito o canal a crescer, belezinha? Pessoal, três jogos que vão bombar com certeza aqui de Pokémon nos próximos anos. Que falta só uma coisinha para eles se lancharem aí: três games. Primeiro, meu querido Pokémon. Pokémon é um jogo fantástico. Já falo mais do porquê que ele vai bombar. O segundo é o Poké One, pessoal. E o terceiro é uma novidade aí, é o Pokémon Online 3D, pessoal. Um jogo full 3D que tá em melhoria pra Unreal um Engine 3, galera. Será a primeira vez que teremos no mundo um jogo pra PC gratuito online de Pokémon com gráficos de Switch. Ou talvez mais até. É sério, tá ficando incrível os gráficos aí. Já falo mais, tá bom? vamos por partes, primeiro, o meu querido Pokémon, MMO Por que, que ele vai ser um sucesso, vai bombar pessoal, eu acho que ele é um, dos, é um dos dois jogos de pokémon aí, top rank com mais players online simultâneos sem chute, eu digo o seguinte, ó, com certeza, comunidade ali sete mil, cinco mil players online simultâneos muita gente jogando falta só um pouquinho para ele bombar porque ele tem 650 pokémons galera, se não for mais, entendeu? Falta só os lendários ali para ele bombar E a região de Jotô, certo? O segundo game que vai bombar é o Poké One Embora menos simples, é um pouco mais simples, né? Do que o Pokémon M.O. Mas o Poké One tem gráficos incríveis e um sistema de Fly em tempo real, pessoal E ambos aí não são pay tá? Que é o principal o Pokémon Online 3D, ele é promissor porque ele é totalmente em 3D. O ponto fraco dele é que são poucos pokémons, mas a administração já afirmou que vai ir lançando mais pokémons com o tempo, né? São 251, 251 finaliza no CLB, se eu não me engano, e também tem o Huhu e pokémons de Jotou e Canto no máximo, né? Mas é para aquele player que curte mais, né, um jogo raiz, entendeu? Um jogo lá da franquia do anime, né, tempos antigos, raiz, e por ter gráficos incríveis, é vale a pena. Ainda mais agora que virá a segunda versão aí da Unreal Engine 3. Vai bombar quando lançar uh, todos os Pokémon, né, da sexta geração, digamos, aí sim é garantido. Enfim, cada jogo falta alguma coisa para ele bombar, mas no Pokémon MMO falta só os lendários, tá bom? Que mesmo com gráficos simples de FireRed promete dar muito certo. No caso do Pokémon, eu creio que falta ali é, uma coisa mais profissional quanto a PVP, uma estabilidade, já que pelo menos eu, para PC, presenciei algum lag, algum DC né, de vez em quando. Para PC, pelo menos, né? para Android, não sei. Mas são jogos fantásticos aí, que já atraem muitos players, tá bom? Detalhe: pode haver mais jogos aí, que eu não citei aqui. O Pokémon AT, não sei. O Poké-X Games, não sei como é que tá. Eu falei aqui o que eu sei, tá bom? Que quanto a gráficos, melhorias e futuro, parece que vai se encaixar como um dos melhores aí, tá bom? Qual será melhor? O tempo dirá, né? É, o POKIEX GAMES eu curti bastante também Exceto por quem falou ali que ele é um pouco viciante E isso pode ser algo bom ou ruim, né? Mas é bem administrado, isso é verdade, tá bom? Mas ele é muito viciante, você cai no jogo e tem mil tarefas ali Isso pode ser bom ou ruim, depende de você, né? Eu acho bom, né? Pra quem consegue ali ter um controle maior Controlar o vício, né, e jogar quando quer, e, né, colaborar, enfim. Aí pode ser bom, né. Para pra aquele cara que vai, cai no jogo de cabeça ali e fica diretaço jogando e perde trabalho, perde namorada e, e tal e tal. Aí é bom você ir com calma, né. Mas é um game fantástico. O Pokémon AT eu não sei como é que tá. É... O Pokémon GO e o Unite, eles já estão bombando, né. O Pokémon Gold lanchou aí, tem 35 milhões de players, parece, ativos no mundo, mas parece que tá caindo, né? Parece que tá... Ah, não, zoeira. Parece que é 30 mil players simultâneos, tá? No online simultâneos. Não é milhões, não. Tá bom? Uh, mesmo assim, é muita coisa, né? E parece que tá caindo a comunidade que é fã, que joga aí, o Pokémon GO Isso talvez se deva aí, tá? É pelos excessos de eventos caros Da empresa, talvez, tá bom? Não posso garantir isso Porque é o que me disseram né? Eu tô repassando Um detalhe a vocês Mas é uma boa empresa, a Niantic Excelente empresa E por isso que tá lá no topo O Pokémon GO, tá bom? É, o Pokémon Unite, lançado há pouco tempo aí o MOBA, né? Parece que está deslanchando aos pouquinhos, está crescendo ali cada vez mais, já estourou já. Claro que não chega ao nível do low, por exemplo, do League of Legends, mas está indo caminho, né? Ele teria que retirar fãs aí de um jogo para aderir para o dele, né? Para deslanchar. Bom, nesse mar de concorrência aí de jogos Pokémon, aquele jogo que lançar oitava uh, geração, com gráficos melhorados E com habilidades melhoradas Esse jogo vai bombar o jogo que for de Pokémon online Não ser PateWin E que tem um sistema diferente De trocas de Pokémon online né, um modo mais prático Que o Pokémon M.O. já tem isso Mas pode melhorar Esse jogo se tiver ali Pokémons de Galar E somado a isso tiver também gráficos melhores, certo? E esse jogo vai bombar, vai superar o Pokémon GO em todo o cenário, tá bom? Então vamos ver o que acontece aí, né? Qual jogo que nós vamos jogar futuramente. Eu, por enquanto, fico no Pokémon M.O. Tô pensando em jogar aí também o Pokémon GO de volta, né? E Pokémon... O Pokémon... O Pokémon, aliás. Perdão. O <risos> Pokémon eu vou voltar a jogar quando eles lançarem uh, as habilidades, né, que falta ali as, as animações as habilidades no Pokémon. Aí, volta a jogar, tá bom? Então, adiciona aí no jogo, beleza? Meu nick é só um trovão, em qualquer game que eu vá jogar aí de Pokémon, eu jogo com esse nick aí, tá bom? Que é de um filme lá que eu curti bastante, e de um jogo antigo lá, coreano. Homenagem aí a eles, tá bom, pessoal? Então, me adiciona aí. Quando melhorar, eu volto aí pro Pokémon. Ativo agora no Pokémon. Valeu, galerinha. Deixe seu comentário aí. E o seu like não custa nada. E ajuda muito o canal a crescer. Um forte abraço. E até a próxima.